fala pessoal seja bem vindo a mais uma aula do nosso curso de gramática essencial e hoje vai fazer um vai fazer uma aula eu vou dar uma aula muito especial que é uma aula sobre adjetivo, né? Essa aula e a próxima são duas aulas destinadas a adjetivo, sobre como nós devemos utilizar os adjetivos no sentido de fazer comparação. Então existem duas formas de fazer comparação: é o comparativo, forma e a forma superlativa. tá? Então a aula de hoje é sobre comparativo direto, né? Você comparando com alguma coisa diretamente. O superlativo é comparando a um grupo ou a um todo, de forma geral. Mas a próxima aula eu explico melhor sobre superlativo. Então hoje é uma aula bem tranquila, bem simples, lembrando que você tem também aí para fazer o, é, atividade em PDF, MP3. Então quando terminar essa aula, baixa esse material e pratica, ok? Então bora começar nossa aula! <música>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 O expensive é menos caro do que um carro. Number four. Lion Hemsworth is alguma coisa Jennifer Lawrence. Então aqui eu tô comparando o, o Lion com a Jennifer. Provavelmente é super famoso, que os dois são famosos. Então, less famous than. Então, menos famoso que a Jennifer. Number five, a rabbit is alguma coisa Lion. Então,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 E praticar. Alright, so that's it guys. See you. Bye bye.